Olá, eu sou a Michele. Antes de conhecer o trabalho da Mila e o Rota do Conteúdo Academy, eu estava desempregada e depois que eu coloquei em prática todo o conteúdo do Rota do Conteúdo Academy, as coisas mudaram de maneira significativa e muito positiva. Eu jamais me imaginei mudar de, de, de profissão, mas confesso que o Rota do Conteúdo Academy despertou um interesse por, por essa área até então totalmente desconhecida. Esse curso ele me possibilitou poder trabalhar de casa. Meu filho tem uma doença rara, então ele precisa de alguns acompanhamentos mais específicos. E o Rota do Conteúdo uh, acabou me dando...